E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você, tá certo? E agora, continuando né, a nossa sequência, a gente já está na terceira... Aula, né? Terceiro conteúdo aí em parceria com o Marcelo Roque. Marcelão lá no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo, a gente fazendo esse tete-a-tete, -tete, fazendo esse bate-bola aí e tirando dúvidas importantes. Nesse formato diferente, porque eu particularmente não gosto de vídeos feitos no Hangout, para ser um vídeo mesmo, eu acredito que a qualidade cai demais e dessa forma a gente consegue trazer para você uma melhor situação e trazer para você uma melhor qualidade de conteúdo. Marcelão, então a gente já falou de custo fixo e custo variado. Se você perdeu, o link está aqui embaixo e no final desse vídeo. A gente já falou sobre a importância do ProLabore. Então eu tenho aqui uma pergunta que surgiu da Ineida, tá? E ela é lá do Nordeste e ela está fazendo uma pergunta interessante, tá? Agora que eu já tenho base, tá? Eu tenho base para calcular meu custo fixo e custo variado. Eu sei o que é isso, eu sei como calcular. Eu sei a importância do ProLabore. Como que eu vou formar o meu preço de venda? Tanto no meu produto físico, no meu produto que eu vou vender pela internet, ou se às vezes eu achei esse vídeo e eu trabalho com um serviço. Como que eu vou precificar? Porque eu acredito que a precificação tem o mesmo conceito, ou não. Se eu tiver errado, me corrija. O especialista aqui é você. Marcelão, tá contigo, então como que eu precifico os meus produtos? Marcelo Roque da Preço Certo recebendo a bola aí no Rio de Janeiro. Fala, Alê. Uh, respondendo à sua pergunta, né, cara, como eu vou precificar meus produtos e meus serviços quando eu for fazer uma determinada venda? Uh, o primeiro ponto que eu tenho que analisar é. E, gato, você quer dar sua opinião também? O primeiro ponto que eu tenho que analisar são as estruturas de custo direto que eu tenho dentro da compra do meu determinado produto, tá? Lembra que eu comentei naquele vídeo sobre a diferença entre custo é, variável e custo fixo? Exatamente esse ponto você vai ter que analisar do teu negócio, tem que entender qual que é o custo variável que você vai ter na venda desse determinado produto. Então tem que levar em consideração por quanto eu compro, o frete, a embalagem, a taxa de comissão do marketplace se eu for vendendo no marketplace, a taxa do cartão de crédito que eu vou ter para o meu recebimento. Todas as informações elas vão ser extremamente vitais no meu processo de precificação. A partir daí, eu posso definir um lucro que eu gostaria de ter em cima do meu produto e já chegar para fazer a minha formação de preço em cima disso. Para isso, eu posso usar markup, eu posso usar a cópia do preço da concorrência. O ponto que é muito importante é eu conseguir, trazendo essas informações, né, tendo esses dados, eu apurar qual é a margem de contribuição que eu vou ter. Um processo que eu gosto muito de fazer pessoalmente envolve o seguinte. Eu primeiro faço um markup em cima do meu custo fechado do produto. A partir desse markup eu faço uma pesquisa da concorrência que eu tenho, descartando os preços mais altos e os preços menores que acontecem de um determinado produto que eu vou comercializar. E uma vez que eu faço isso, tiro essas informações, eu apuro a margem de contribuição que eu vou ter naquela venda. E tendo a visão da margem de contribuição, o que eu quero entender? Para cada real que eu faturar desse produto, quanto ele me deixa de lucro real dentro do negócio? Note, eu não posso diluir custo fixo dentro disso, entendeu? Eu tenho que literalmente usar essa margem de contribuição, esse lucro, para pagar o custo fixo. E depois, quando eu pagar esse custo fixo, tudo que me der acima disso, quando a gente atingir o indicador que a gente chama de ponto de equilíbrio operacional da empresa, aí efetivamente eu vou começar a tirar lucro do negócio. Beleza? Mas é isso. Precifiquem sempre utilizando a fórmula que vocês acharem melhor, mas estejam sempre antenados para concorrência de vocês, ponto número 1 um, e ponto número 2, para sua margem. Se você só se basear na concorrência, cuidado, 89% da sua concorrência precifique errado. Inclusive, ela pode precificar estando no prejuízo. Se você só copiar o preço dela, você pode acabar pagando para vender. Principalmente agora, em época de Black Friday, onde o expressão está muito lá embaixo, a margem de contribuição tem que ser controlada na unha, para você não correr o risco de ter uma Black Friday que vai ser prejudicial para o seu negócio. Beleza? até o próximo irmão show de bola Marcelo um conceitos extremamente importantes extremamente importante esses três conteúdos que eu coloquei que nós trouxemos tá? eles surgiram em lives eu faço live todo dia de segunda a sexta feira no instagram foi onde o marcelo rock fez todo o sucesso aí com a nossa audiência depois tivemos um hangout ele trouxe a preço certo extremamente útil no dia a dia das pessoas aí quem usa tem gostado, tá? Então, a gente resolveu fazer mais conteúdo sobre planejamento financeiro. Isso é uma grande dor de todo mundo. E a maioria das empresas hoje quebram por falta de planejamento financeiro, tá? Agora que eu já sei, então, custo fixo, custo variável, já sei prolabore, já sei formar meu preço de venda, qual que é o meu próximo passo? O que, que eu tenho que fazer? Vender? Também. Mas se liga aí no próximo vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra de preço. Se você está entrando no mercado agora, se você já vive o mercado, você sabe como é, é só lapada e a gente tem que estar tá esperto em quando compensa a gente brigar e não compensa a gente brigar. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho aqui, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário sobre temas financeiros que você gostaria de saber, gostaria de conhecer. Vai lá no Preço Certo e vê o blog deles também, o link está aqui embaixo. Tem muito conteúdo, tá? eles soltam muita matéria e eles têm quase 100 mil acessos dentro desse blog. Então se liga aí e vamos que vamos.